Romanos 8,9 Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. As virgens prudentes têm o Espírito do Senhor, as virgens loucas não têm. Mas ainda têm tempo de se voltar para a mente do Espírito. Vejam no 6 A mentalidade do Espírito é vida e paz, a inclinação do Espírito é vida e paz. O Senhor habita no coração do contrito e vivifica o contrito, dá o seu santo espírito ao contrito de coração. Contrito significa que esmaga a mente da carne para estar na mente do espírito. O que é estar na mente do espírito? É manter a unidade pelo vínculo da paz, é manter a presença do Senhor, o foco no espírito do Senhor, na lembrança que existe no seu amor, no amar a Deus sobre todas as coisas. O amar ao próximo vem a seguir, mas primeiro é contemplativo, é secreto, é interior.